né galera, a gente vai jogar aqui um FFA 1.16, era pra sair outro vídeo hoje, só que aí eu tô com uma webcam aqui que ela tem microfone, microfone horrível aí eu, só que aí, aí tipo, não fica certo, porque tipo, micro... como o microfone é horrível e tá longe daí eu acho que ficou horrível porque ele trocou automaticamente o microfone dela Bora lá, esse aqui eu me concentro bastante Porque os caras aqui fazem time, né? Chatão Nice esse Aqui é o um modo que os caras fazem time a rolo Meu Deus Ah, esse aqui é uma escada Meu Deus Ah, os caras não levam a cabeça, Nice eu vou caber Os caras vão correr até a morte atrás de mim É, não tinha o que eu fazer não Joguei até bem agora na real Ah, vagabundo O cara de flash ali atrás ia ficar só Só camperando Esse servidor aqui já é logo... Ah, estão de time Beleza? Vamos lá, vamos conversar, né? Aí, vou falar o que aconteceu hoje, né? De, de tudo. É, escola e tudo. Tô estudando agora, tô no... Oitavo ano, perdão. Tô estudando agora sem um reprodutor. Tô um monte de coisa, tá ligado? Tipo, de doenças, essas paradas que eu não sabia antes. E eu tô aprendendo agora. Aff, e o cara é samurai, velho. Samurai não, acho que é ninja, sei lá. Mas o cara corre. Basicamente, isso. Vamos correr atrás desse maluco aqui. Caraca, que dano foi esse que esse cara me deu? Eu não sei se tava, já estava com pouca vida. Eu vou olhar na edição. Vou jogar poucas coisas aqui. Eu. Até preferi esse. Ah, mas vai se ferrar. me amassou O que mais estou estudando? Eu tô estudando sobre Revolução Francesa na, né, na matéria de História De ângulo e matemática, né? Ângulo e... mais ferrar Essa aqui é para player Eu não sei como que o cara, o cara deixa assim na mão Na mão esquerda Vai fazer time na casa da tua avó, meu Deus Nojento A skin dele é bonita, provavelmente não foi ele que fez, mas é bonito. Sério, eu fico muito bravo quando os caras fazem time, ainda mais quando eles podem pra eu fazer time com eles, eu fico mais bravo ainda. O negócio é que esses caras sempre faz time comigo, pede pra fazer time comigo, não faz né, porque eu sou totalmente contra quem faz time. É que ele só fazem isso quando tô, tá quase morrendo. Eu fico muito bravo. Ah, então, né. Aí eu tava jogando lá no... Vai sair provavelmente amanhã. Que eu tava lá jogando no servidor do Cell, né. Tava, foi muito da hora, Eu passei, tipo... Basicamente, eu... É a próxima do vídeo, eu vou passar a tarde jogando no servidor. E pegar os melhores momentos. Mas aí eu nem quis pa passar pra frente, porque... Porque o cara, aquele cara ele não é ruim. Que tava pedindo fazer time comigo. Quando os cara. Às vezes, quando os cara é. É ruim pra fazer um time, que é a maioria. É fácil. É, é, ainda consegue matar. Mas quando os cara é bom pra fazer um time. São três! Vai, agora os inglês. Really? Vamos lá, é sério Mas o que tem de crosschimmer aqui É absurdo Esse vídeo não vai ter costa nem nada É só pra não ficar sem vídeo hoje Porque nem dá tempo de gravar outro Que já tinha, na verdade, né Era pra ter sido outro aqui Outro hoje, mas não veio Porque não deu, né Porque ele ficou horrível mas eu, no, no vídeo vai ser amanhã, eu tentava fazer um resumo breve do que aconteceu. E eu tava no meio, eu tava lá, tipo, gravando. Aí o Massaro falou assim, ó, oh, bora jogar, não sei o que lá. Ah, entra aqui nesse servidor e vamos jogar aqui. E gravar. E a gente foi lá, a gente fez muita coisa, muita coisa. Mas lá os caras tão muito avançados já, tipo, já zeraram Minecraft várias, várias vezes. Zerar, tipo, não... não tipo, zerou mais de uma vez, mas, né? tipo... Matou o dragão várias vezes, entendeu? Podia ter, o dano podia ser de acordo com a velocidade de você estar tá caindo, né? sai de muito cima o é um negócio que era pra ser muito forte a pancada que dá. Que? Rollback. Eu tô reinzando a p16 aqui no PVP porque eu tava jogando survival. Nossa rollback maldito. Já tava do outro lado, olha isso! Esse é o Moço que fizesse eu voltar a viver. Já aconteceu isso. Mas tô, tô jogando aqui só pra me divertir mesmo. Não. Cadê o cooldown da espada? Sumiu? Vamos pegar a espada. Parece que... Caraca, ele tá com três corações. Por isso que ele tá fugindo. Ele sabe colocar na mão esquerda. Realmente esse cara que faz, faz isso é bom. Olha o vagabundo. ali vai roubar aqui. Ó. Ah, e lá nesse servidor aí de survival é permitido VP, mas só à noite. Só quando anoitece é que é permitido. Nossa, tem um olé nesse cara aqui. Meu Deus. Se tu roubar minha kill, eu vou ficar muito, muito bravo. Nice. Agora é tudo. Não, tipo, deve ter algum negócio lá que tu, que tu coloca. Aí... Ou é bug mesmo, eu não tô doidão aqui. Que os caras bate com a mão esquerda, é isso? Aí quando você bate aqui com a mão esquerda... Pera aí, só uma dessas caras que eu explico. Ó. Bate com a mão, tá vendo? Mas cara caras colocam lá e ficou tudo confuso. Nossa! Não, tu... Tô... Mas eles eram... Ah, são bonitinhos. Não vão fazer team pra me matar. só fez estrega com o outro. Pra não matar ele, porque ele tá lá querendo só ficar no canto. Então, bora lá, correndo dele. Ah, a partir de agora, quando eu morrer, vai acabar o vídeo. Meu ruim eu falar isso quando eu tô com... Pouca vida? Aff, travei no parkour. Nossa, sério, esse cara ia fugir. Eu não ia conseguir pegar ele, mas ele tentou se esconder. Que bonitinho. Que? Ah, eu vou morrer pra esse cara. Tá, então galera, esse aqui foi o vídeo Nada para assistir Amanhã vai ser um vídeo bravo pra vocês, que era pra sair hoje Mas aí, na verdade nem vai ser mais um vídeo Vai ser a mesma pegada, entendeu Então, valeu aí pra assistir Tchau Ah, não, é pra sair do Minecraft que acaba a gravação